Se no CSGO você joga Danger Zone ou Deathmatch, é bem provável que você conheça essa seringa. Que pra quem não sabe, ela serve para recuperar a sua vida e aumentar temporariamente a sua velocidade. No Danger Zone, para ter acesso a ela, você precisa comprá-la. Já no mata-mata, você ganha uma sempre que faz uma kill. E o que fizemos hoje foi colocar essa seringa no competitivo e replicar essa mecânica do mata-mata. Resumindo, competitivo no CSGO, fez uma kill, ganha uma seringa. E assim eu criei o competitivo mais divertido e desafiador do CSGO. Nossa, tem tudo aqui, Tá muito lagado, seu eu... começou lagar. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Me poupe. aí, beleza. Agora eu vou... Matei. Matei o... Saber. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! a a proposta de troca, uma faquinha!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 Mais um vídeo aqui no canal 4 1337 Ó, já aviso, um vídeo top desse Agora, só no que vem Então aproveitem Começando a partida, mano Já vou pegar um pixel aqui, rapaziada É um pixel chamado de Kill Free Pelo menos uma kill você consegue É só ficar escondidinho aqui no pistol, mano É impossível não matar pelo menos um no pistol jogando aqui Óbvio, os caras devem... Os caras tem que ir, né? Senão não rola É rato já não é tão favorável assim Ou é, ou é Ou será que é? Talvez seja um pouco Talvez seja um pouco, talvez seja um pouco. Tá, deixa eu tirar aqui, tô com medo de o cara ir palácio, mano. Não, não, não, não. Não dá essa cara. É, olha o que eu vou fazer. Hum, tá ali na jungle, mano. Vai lá, Filipão, vai que se ganha. Tem, tem, tem jogo aí pra você. Escolhe um e come. É 2x1, você tem que isolar. Valeu. É muito ruim. Esse round aqui a gente tem a obrigação de ganhar, mano, senão fugiu. Mano. Smoke. Tem meio, discount. Vou bangar o meio. Banguei meio. Capete, tá rato. Lingo, smoke. Ganhei uma seringueira aqui, não vou usar não, mano. Tô bem. bem... Tá, Pode ter base não, né? Pode ter base não, né? Não, não, não. Não dá cara pro meio, tá? Esquece esse cara do meio. É ele não tentava entrar ainda, eu esse acho. É Se ele clicar aqui na eu pego. Usou aqui o bagulho. Vai cair bombear. Tá palácio. É aqui o cara usou a seringa de maneira errada porque eu escutei ele. Vou usar a seringa agora de maneira que eu vou chegar nessa caverna mano, em um segundo, cara. o caverna, hein? Tô. Tô com a janela aqui. Não nada, nada, nada. E bomba aqui, galera. Tão. Bomba aqui, bomba aqui. Ah, ah, ah, ah. Tá, Pegou a DANA. Caiu, Pegou a dada, tá? Ai, cadê a K que tava aqui? Aqui, eu peguei, tô. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Vamos jogar junto aqui. Eu vou bangar. Ah, não, não tem um bang, não. Tá vendo, Não tá aqui. Vou é. fazer loucura. Pode ter virado pra lá. Palácio, palácio. Oh. Não tem tempo. Tem. É. Não, não tem tempo, sei. não. Linda, linda, linda, linda. Nada rápido. Quer dizer. Nada rápido, caverna, né? Tem muito meio, rapaziada. Tem cadeira pra caramba. Passa um olho, passa um olho, passa um olho. Boa, boa, boa. Na. Boa. Só tira a cara, mano. Fica só. mano ver. Aqui, ó, tá na minha. Mano, deixa deixa o pai, deixa o pai. <SILENCIO> Três seringuinhas. Ai, molotovei, cara. Esqueci que você ia comer. Que merda que eu fiz. É. E seguiu nós ainda. Meu Deus do céu. Rei das granadas. <SILENCIO> Matei. Tem, um meado, tem mais um. rato. Tira um, outro caverna. Matei o. O caverna. outro na bomba, tá na bomba. Quer bang? Eu vou comer ele, mano. Um farofa, se bem que eu deveria estar guardando as seringas aqui, mano. Caralho. Oxe... mano. Xuxu, xuxu, xuxu. Aqui eu tô bem, tira cara aí. Boa. Ó, oh, tudo bem. Passou, passou. Baixa a janela, Pode subir a janela. Tira cara, tira a cara. Tem, volta, tem. volta, volta, volta, volta. Tem mais, tem mais. Nada, caverna. Tem um meio, tem uns dois, três meios. Fechou. Pode Ó, pode passar meio. Passou um L, passou um L. Mais um, mais um. Boa. Eu tô bem aqui na caverna, mano. L, L, Al. Ih, entrou, entrou o Liga, entrou o Liga. Entrou Liga. Esse é o Liga, né? É, o Liga. Tá, ah, não planta. Eu acho que ele tá jungle. Ah, tá no mercado. Tá, fica B fechado, Filipão. Se for você me avisa, espero chegar pra jogar. Certeza? Tá. Usa essa seringa aí, bora? Vai Ui, Achei Nossa senhora, tava marotadinho, devo ter... Nossa, essa smoke aí, se fosse depender dela pra ganhar um round, amigo do céu Que beleza, ficou ó, uma bosta Dropa aqui King, dropa aqui King Dropa uma aqui King Uma arma cara Valeu, oh, 3 5 galera. Passando o helipto do helipto. A skin, skin, skin, skin. Palácio. Ah não. Que bala é essa que o cara me deu, velho x caraca, que bolinha, hein? Ai, que time horrível. Não, arma na mão, cara. X1zinho, confia. Nossa, ele usou muito bem. Mano, você usou muito bem essa seringa, pai. Ele não viu você passando, velho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. E a gente vai rushar, mas na nave. Não para, pode rushar, pode rushar sem parar. Vem, Amaral. Olha o fakezinho. Na verdade era o nosso, daí você queria me dar uma aqui, tudo bem. Que não para, só vai na fé. Espera aí que pode rushar, Gov. Já deu a bomba, hein? Não, Gov, não me trava. Plantamos, vamos comer CT, Gov, vamos comer CT. É só comer o CT. Deixa eu pegar aqui. 12 balas. Todo mundo estoura essa liga aqui, meio liga, sem parar. Cara, como que eu não matei esse cara, mano? Como que eu não matei aquele cara? Não sei. Bangar pra mim, hein? Só pra eu entrar. Cabecinha. Cadê o time? Boa! Entra! Planta! Vocês pararam na entrada, cara! Entra na no... p*** do balde! Entra! Ah, destinária de soco. Liga, Felipão Liga Liga CT, liga CT Tem que escolher um Ó, oh, nós, Felipão Dropa a bomba aqui, Felipão Vocês dois vão rushar meio liga Deixa Flash, bang out Vocês conseguem ver, Flash, flash, cuida Vou pegar ele aqui. Vou pegar na faca. Mano, que bala festa que eu dei no cara! Bangar duas falências pra você, bangar duas. Confia, vai sem medo, mano. Nossa, tem tudo aqui, mano. Tá muito lagado o seu Deus. Como é que é, rapaz? Tem é aqui, tem que ir, tem aqui. Me poupe. aí, beleza. Agora eu vou. Meu Deus do céu ai quase 2x2. 2x2, galera tripla tripla ai matei esse Goblin 1x1 Goblin mano eu dei uma bala na smoke e eu não acreditei véio. usa seringa e come ele Aí pro CT é, pode ser muito era pra ter comida ele lá pelo caixão mesmo ó, ó, presta atenção, ruxa todo mundo banana Que eu vou mandar uma Fallen lá Ruxa, hein? Não era pra forçar tudo não, Felipão Era pra deixar uns 2 mil, mas tudo bem, não tem problema não Você parece burro? Pode ir sem medo, ó Nossa Senhora Esse cara ganhou aí umas 10 seringas Valeu, vou bangar lá agora pra você, pode pescar Confia Banguei uma, duas Tem bang aqui? Tem Vou botar aqui Ó, vou usar essa seringa Caraca, já pegaram a bomba? Não, tá aqui, a bomba tá aqui, a bomba tá aqui Meu sonho é pegar umzinho aqui na faca A bomba é nossa, hein Tá aqui, tá aqui, tá aqui é, é, é. Ó, Felipão, quando pedir a bang você faz, confia Quando pedir a bang, hein Agora eu vou fazer uma lá no fundo, pode fazer Mano, marotou, velho. Boa. Linda. Pode fazer desde já, pode fazer desde já. Boa. Tira a cara. Tira a cara. Não, Filipão, você tá vindo fazer barulho, Filipão, acorda! Esse é meu já, pode tirar a cara. só Você pega ele. Linda. Joga aqui a grana, Victor. Vitor. Joga aqui, joga aqui a seringa. Joga a assim. Joga, joga na boquinha do teu pai. Aí, beleza. Não me trava, não me trava. Tentar chegar, mano. Tem peixe, tem tapete, tem tapete. Mais um, mais um. Linda. Linda. Na tela do mano, devia estar muito rápido, velho. Vou pescar a banana, lá. Quero ver de TR essa parada aqui, hein, mano. De TR, meu amigo. Ó, alguém já usou aqui. Tem aqui já. Tem aqui. Tem mais aqui galera. Tem B aí? Tem. Mano eu vou fazer uma play aqui. Que chama o pick da... Meu Deus o pai joga muito. Hein? Ana Lindo, rapaziada Mano, a gente vai puxar B, basicão o Básico do CS, mano Puxa B Pode entrar, pode entrar. Tem Banguei CT. Ai caramba. CT tá, CT tá morto. Eu que imaginei que o cara não estaria na B, velho. Mano, sei lá, eu brisei muito agora. Qual que é essa brisa? Maconha. Vou puxar essa banana aqui, mano. E flash, hein, amigão. Nossa Senhora. Dá um Perfeito. Rapaz, persistir. Todos banando, tudo banando. Tech B, tech B, tech B. Não vou confiar nessa cal, hein. No máximo vai ter um, no máximo. Mas eu vi quatro, garantido lá. Eu vou acreditar que não tem nenhum. Olha a bomba, olha a bomba. Pode ir, pode ir. tudo lá. Ai, caraca. Ai, cara. Ai, cara. Ninja <risos> Peguei dois aqui. aqui, mano. Dois, dois, dois. Três, três, mais, três, três, mais. Bem, três bem. Tem mais um. Né? Vocês entram lá. Até, até no máximo um Só assim, os três. Eu sou full Eu cego, nada, mano. Em cima, em cima. Amaran, você tem que avisar quando dorme. Ai, papai. Mano, eu vou ruxar esse meio. Tem seringa aí, não, né? <mulho> <mulho> <mulho> <mulho> Ih, rapaz, vai é correr, não. Renacha. Renacha. Não, não faz bronca aqui, não, Azul. É Biblioteca. Deus. mano não tem nem aqui né vou confiar, vou confiar. ih rapaz Pegar na faca. Ah, meio. Ui! Ui! A seringa é muito forte, rapaziada. Muito, muito, muito forte.